Se liga que nesse vídeo, eu quero mostrar para você como que eu faço para alavancar os meus ganhos na Best 365. Olha só, minha banca é de 500 reais hoje está em mais de 6 mil reais, tá? E isso com apenas uma ou duas entradas durante o dia. Assim, eu vou te mostrar como alavancar a sua banca fazendo apenas uma ou duas entradas durante o dia. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. Tudo bom? Tudo ótimo? Olha só, me chamo Júnior Moreira. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve de uma vez, tá? Porque aqui a gente sempre fala sobre forma de você ganhar dinheiro através da pós-esportiva. Então, eu sempre estou trazendo alguns conteúdos aqui para vocês. Então, se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve para você acompanhar todos os próximos vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a alavancar a sua renda. Bom, no vídeo de hoje, deixa eu pegar minha caneta aqui Hoje eu vou mostrar para você como que você pode alavancar a sua renda na best 365 Com apenas uma ou duas entradas durante o dia a dia, beleza? Bom, o primeiro passo para a gente definir isso aqui primeiramente É definir quanto você quer ganhar por dia Eu vou explicar para você como é que eu fazia no meu início, tá? Hoje, a minha taxa de lucro diária gira em torno de 150 a 200 reais por dia, ok? É o que eu lucro hoje. Isso fazendo apenas uma ou duas entradas durante o dia. Apenas isso, tá? Eu faço isso e já paro, ok? Então, assim, eu bati minha meta ali no comecinho do dia, eu já paro, pronto, acabou, só volto a postar no dia seguinte. Tem gente que me pergunta, ah, Júnior, mas por que, que você, então, não pega mais entradas ou aumenta sua taxa de lucros e tal? Porque é o seguinte, galera, isso daqui hoje, pra mim, tá... É, o que eu faço com a Bet365 hoje aqui Como se fosse uma renda, vamos colocar como se fosse uma renda extra pra mim hoje, tá? Não é a minha renda principal Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho outros negócios Só que durante o meu dia a dia eu não tenho tempo de ficar o tempo todo pegando é, Fazendo análise ou pegando as entradas lá dentro do grupo VIP Que eu faço parte de uma coisa do tipo Não tenho esse tempo todo Então eu coloco uma meta pra mim R$150,00, reais, reais pra mim no dia, mano Me dá no final do mês, geralmente aí, vamos colocar aqui Uns 6 conto, pô Mais ou menos Tem, tem, tem dia que eu não pego a entrada Então vamos colocar uma média de quatro a seis mil reais Ok então para mim é uma boa grana ajuda a pagar quase as principais contas do meu negócio do meu dia a dia hoje em dia então assim só que para muitas pessoas vamos colocar uma meta menor vamos colocar aqui tipo 50 conto por dia Ok 50 conto por dia hoje coloca aqui nos comentários eu quero saber 50 dias 50 reais por dia hoje que daria uma média de 1500 reais, tá? reais no final do mês tá colocar aqui ó 1500 no final do mês 50 reais por dia hoje te ajudaria? Seria legal pra você? Coloca aqui nos comentários. Tá? Por que, que eu tô falando, eu tô colocando essa meta com 500 é com 50 reais no um dia? Porque é mais ou menos um salário, né? Um pouco maior talvez do que um salário, eu não sei quanto que é um salário hoje, mas é mais ou menos um salário. Tenho certeza que isso aqui ajudaria muitas pessoas. Só que no meu começo foi exatamente assim. Eu não comecei ganhando 100 reais por dia. Eu comecei ganhando exatamente uma média de 50, tá? 30 reais por dia. Só que eu só passei a ganhar dinheiro aplicando isso que eu vou mostrar para você aqui agora. É uma estratégia que a gente chama de estratégia de alavancagem, tá? Isso daqui ajuda muito a fazer uma grana rápida de forma simples. Porque é o seguinte, olha só. Para mim, qual que é o maior erro que as pessoas cometem durante o dia a dia? As pessoas, às vezes, elas pegam... Imagina o seguinte, você quer lucrar R$200 por dia. Só para você entender o que a maioria das pessoas fazem. E aí elas querem ganhar 200 reais por dia. O que, que elas fazem? Às vezes elas vão lá e arriscam R$20 entradas né pegam 20 entradas durante o dia que vai dar um lucro para elas ali de 10 reais cada uma ou seja que vai dar 200 reais só que que acontece 20 entradas mano 20 entradas é muita coisa então o que acontece 20 entradas com toda certeza você vai acabar pegando um red e aí às vezes um red que você pegar aqui vai te dar um prejuízo opa um prejuízo que vai, tipo assim, fazer com que você, às vezes, às vezes você consiga acertar 10 seguidas lá e às vezes um ré vai fazer você perder tudo. Entendeu? Então, o que, que eu faço? Eu pego uma, duas entradas durante o dia, okay? que é a estratégia de alavancagem, que é como? Com uma, né, com valores tá? mais altos. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro aqui do que eu faço. Tá? Eu, eu faço parte de um grupo VIP. Eu já falar isso para vocês. Vamos mostrar para vocês aqui. Ó. Parte de um grupo VIP. Porque eu, particularmente, não tenho tempo, né, de fazer parte, de, de ficar fazendo análise, de ficar analisando, então, esse tipo de coisa. Parte desse grupo VIP aqui. Olha só pra vocês verem o resultado já de cara que já saiu aqui dentro do grupo. Olha só é dentro do grupo, tem 2.500 pessoas hoje dentro do grupo. Olha só a taxa de acerto. É muito brava, é muito brava mesmo o resultado dos caras, tá? Eu já quebrei a banca algumas vezes tentando apostar sozinho e tudo mais. E aí depois, tipo assim, né, entrei pro grupo VIP e a parada pipoca aqui dentro, mano. Então o que acontece? Olha só. Qual que é o padrão que eu peguei, só para você entender. Dentro deste grupo VIP que eu faço parte, geralmente as três ou quatro primeiras entradas sempre dão green. Raramente dão red. Raramente dão red. Então, o que, que eu faço para você entender? Tá? Como eu quero lucrar uma média de 250, 200 R$200 por dia, o que, que eu faço? Geralmente o lucro é de 50% do valor da sua aposta. Então, o que, que eu faço tá? hoje? Então, eu vou dar um exemplo para você lucrar, vamos imaginar aqui, R$50,00 por dia. Então, para você lucrar R$50,00 por dia, basta você fazer o seguinte, ao invés de pegar 20 entradas que mandarem dentro do grupo, que provavelmente alguma vai dar rede, tá? o que, que eu faço? Eu pego as duas primeiras e aí divido. Então, vamos supor, se você quer ganhar R$50,00 no dia, então você vai pegar duas entradas, okay? dividido por dois, ou seja, tem que dar R$25,00 de lucro em cada entrada. R$25,00 de lucro, nós vamos pegar duas entradas, ok? Duas vezes aqui, ó, duas entradas. Então, você vai entrar com R$50,00, ok? R$50,00 vai te gerar R$25,00 de lucro em uma entrada, ok? E aí você pega uma segunda entrada que eles mandarem no grupo, mais R$25,00 de lucro. Pronto, você lucrou R$50,00 no dia e parou, ok? Para, para. Tá? Muitas pessoas empolgam, continuam e depois vão lá, pegam um red, perde tudo. Então, para. No meu caso, hoje, o que, que eu faço? Tá? Geralmente, eu já pego a primeira entrada do dia, hoje, com 300 conto. Tá? Porque já me dá 150 de lucro. Aí, muitas vezes, eu pego apenas uma única entrada. Uma única entrada. Acredito se vocês quiserem, eu pego uma única entrada e pronto, e paro, mano. Ou então, eu vou lá, pego duas entradas tá? com 150, que aí me dá 75 de lucro. Tá? Vezes 2, 150. Então o que acontece? É muito mais fácil você acertar uma ou duas com um valor um pouco mais alto do que você tentar dividir o seu lucro, né o que você quer lucrar durante o dia, em 10 entradas. Sacou em 20 entradas durante o dia. Por mais que a taxa de acertos do grupo seja muito boa, igual eu te mostrei aqui, eu vou mostrar de novo, só para você tomar uma noção. Ó. Olha aqui, ó. vamos aqui novamente. Só para você ver aqui, ó, vamos pegar novamente o gráfico do grupo aqui. Olha aqui você, olha só. Tá vendo que eu disse pra você? Olha aqui, ó, as, cinco as cinco primeiras entradas, olha, deram um green, ó. Green, green, green, green, green. Depois veio um red. Depois mais três green, um red. Depois mais cinco, mais seis, né, mais seis greens e outro red. Tá vendo? Então, assim, a taxa de acerto, olha, de 16 entradas, só para vocês verem como que o grupo VIP é muito bruto, olha. De 16 entradas, três, tá? 3 foram heads, ó. de 16 entradas, apenas 3 deram heads, ou seja, 13 acertos, mano. É muito boa a taxa de assertividade dos caras. Só que eu prefiro pegar uma ou duas entradas aqui, já pegar o meu lucro no dia e pronto. É claro que você precisa analisar o seguinte, tá? Se você tem uma banca pequena, ou seja, uma banca de 50 conto, você não vai apostar o teu 50 contos. Você precisa fazer uma gestão de banco. Então, se você quiser ganhar 50 reais por dia, é interessante que você tenha uma banca um pouco mais alta. É interessante que você tenha este controle, tá? Porque senão você acaba quebrando, tá? E tem esse controle. Só que fazendo essa estratégia de alavancagem, sim, você consegue ter um resultado muito mais rápido. Muito mais efetivo e muito mais cedo Tem dia que eu posto lá no meu Instagram, por exemplo Tipo, 9 horas da manhã Eu já bati a meta do dia pronto, já parei sacou? Então eu acho que é uma, é uma Estratégia que pode alavancar muito os seus ganhos De uma maneira muito mais prática Tá bom? Enfim, mas é isso daí. Se você gostou do assunto do vídeo, se você gostou do, do conteúdo, já deixa o seu like aqui para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas que também querem lucrar também. Já se inscreva aqui no canal. E o detalhe, tá? Se você quiser saber mais sobre essa questão do Grupo VIP, como você falou aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do meu WhatsApp, pra você saber mais informações sobre o Grupo VIP e tudo mais. Vou deixar um link de uma aula gratuita também. Mas me chama lá no WhatsApp que a gente troca uma ideia federal. Eu mesmo vou responder você e a gente troca uma ideia. Demorou? Então um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo, então. E valeu!